Olhando para o final dos anos 60 e para o início dos anos 70, podemos discernir uma importante viragem política quando aquela que era então a nova esquerda passou de um movimento espontâneo que advogava a resistência não violenta e a transformação social para um movimento militante fragmentado. Alguns destes grupos fragmentados começaram a glorificar a luta armada ou perpetrar atos de violência. De um modo semelhante, houve um aumento do apoio a grupos como o IRA, o Exército Republicano Irlandês, Provisional e a FPLP, Frente Popular para a Libertação da Palestina. Grupos que tinham pouco em comum com os movimentos comunistas e socialistas que haviam caracterizado e pautado a esquerda. Passou cada vez mais a ser proclamado algum tipo de violência interna e apoiado algum tipo de violência no plano internacional, que era profundamente diferente da visão que havia sido hegemônica na esquerda durante grande parte do século XX. A forma como a violência passou a ser conceitualizada tinha muito em comum com a visão da violência proclamada por Georg Sorel no começo do século XX. Nas suas reflexões sobre a violência, o autor apresentava a violência como um ato purificador de autoconstituição, direcionado contra a decadência da sociedade burguesa. Uma noção semelhante da violência enquanto ato de regeneração redentor, enquanto expressão política dos ditames da vontade pura, era também central para a noção fascista e nazi do novo homem e da nova ordem. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma parte da esquerda adotou este conjunto de atitudes que em alguns casos foram transmitidas com a mediação do existencialismo. Este foi particularmente o caso do final dos anos 50 e da década de 1960, à medida que a crítica social se centrava cada vez mais nas formas de dominação burocráticas e tecnocráticas e à medida que a União Soviética era cada vez mais entendida como parte integrante da cultura dominante, marcada pela racionalidade instrumental. Neste contexto, a violência passou a ser vista como uma força não reificada e purificadora, que rompia do exterior do sistema, agora corporizado nos povos colonizados, e que atacava as bases em que se assentava a ordem existente. A ironia envolvida nesta posição radical, entre aspas, na ideia da violência como uma força criativa, purificadora e revolucionária, é que expressa e afirma uma característica central do capitalismo, o seu revolucionamento incessante do mundo através de ondas de destruição que permitem a criação a sua expansão ulterior. Tal como a noção liberal de agente racional, as noções existencialistas e anarquistas de autoconstituição da pessoalidade através da violência significam uma projeção sobre o indivíduo de algo que caracteriza as entidades corporativas no capitalismo. Hannah Arendt oferece uma crítica reveladora do tipo de pensamento acerca da violência encontrado nas obras de Georg Sorel, Wilfredo Pareto e Frantz Fanon. Estes pensadores, de acordo com Arendt, glorificavam a violência pela violência. Motivados por um ódio muito mais profundo pela sociedade burguesa do que a esquerda convencional, para a qual a violência poderia ser um meio na luta por uma sociedade justa, Sorel, Pareto e Fanon consideravam a violência per se inerentemente emancipadora, uma ruptura radical com os padrões morais da sociedade. Retrospectivamente, podemos ver que o tipo de violência existencialista proclamado poderia ter significado uma ruptura em relação à sociedade burguesa, mas não, contudo, em relação ao capitalismo. Aliás, parece adquirir uma importância maior durante as transições de uma configuração histórica do capitalismo para outra.